do sucesso com Márcio Miranda Aqui no aeroporto de Congonhas circula grande parte do PIB brasileiro. O que, que isso quer dizer? Que os grandes clientes meus por exemplo, estão por aqui os grandes clientes seus estão por aqui aqueles clientes que todo mundo quer conquistar, estão passeando por aqui mas como é que a gente faz para manter a atenção, para captar a atenção deles? As grandes empresas já têm um fornecedor o produto, para o serviço que você tem. E aí, como é que vai desalojar essa pessoa, essa empresa e contratar você, contratar o seu produto, o seu serviço? É preciso que você apresente a essa pessoa uma solução que seja melhor do que a que ela já tem hoje, seja para economizar dinheiro ou para ganhar mais dinheiro. Para isso, você precisa entender o seu mercado e o mercado do seu cliente. Não dá para fazer isso sendo um amador. Esse é um trabalho para profissionais e é muito bem remunerado, porque os grandes clientes, lembrando o Pareto, eles representam 80% das vendas e da lucratividade de qualquer empresa. Concentre-se, Fox, nos grandes clientes. Para isso você precisa conhecer o mercado dele, saber como dar uma solução diferente daquela que ele já tem hoje, para que ele possa valorizar você como um fornecedor diferenciado e não como mais um que quer simplesmente arrancar o dinheiro dele. Tem dúvidas? Envie para mim. Pergunte, arroba marciomiranda.site e eu respondo aqui no nosso podcast, tá bom? Grande abraço, bons negócios para você. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, onde você vai encontrar mais dicas e entrevistas para o seu desenvolvimento profissional.